Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Projeto Biblioteca Ostentação, Clube do Livro do Escritor Sacolinha, que recebe hoje aqui, tem a honra de receber hoje aqui o professor Douglas Belchior, fundador da Uniafo Brasil, e o Sacolinha evidentemente que é o dono do programa aqui, Nossa, do Biblioteca Ostentação. Você pode participar desse programa encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa aí a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Como todo mês, hoje a gente tem uma obra muito bacana aqui para a gente falar um pouco, que é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito pela Carolina Maria de Jesus. A Carolina já está mostrando aqui, mostra aqui, né, Isabela, aqui nesse... Deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui. Esse é o livro que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. E aproveitar o Douglas que está aqui para falar um pouquinho da Uniafro. A gente sempre pede para os nossos convidados dar uma saudação. Eu vou começar com o dono do programa, o Sacolinha. E aí ele já apresenta o Douglas, que já esteve aqui também no programa dessa entrevista, para falar um pouquinho aí da, da trajetória dele também. Saudações literárias. Obrigado, Edgar. Obrigado sempre, Ediardo e Suzana, aí por ceder o espaço. Neste ano, aí uma das, das minhas atividades, aí comemorando 20 anos de carreira, é este Clube do Livro, né? Biblioteca Ostentação, que a ideia é a gente sempre ostentar aqui ideias, conhecimento, ostentar livros. E hoje, para mim, é um livro muito especial. Eu não via logo a hora que chegasse esse momento, porque eu adoro exaltar a Carolina de Jesus. É, conhecida por mim intimamente como Carol, né, então maior honra falar de Carolina Maria de Jesus, porque em 2003, é, lá no Jardim Revista, eu ainda era um leitor, somente um leitor, e quando eu termino de ler Quarto de Despejo, de ar de uma Favelada, eu saio para a rua para falar com os meus amigos, Sobre o Diário de uma Favelada, porque meus amigos não queriam falar comigo, eu era chato, né? Querendo falar de livros, de literatura, de poesia. Quando eu termino de ler Diário de uma Favelada, eu, eu penso comigo, não, eu vou falar com meus amigos, eles vão ter que conhecer a história dessa mulher, né? Uhum. Parece a minha mãe, parece a mãe deles e tal. E aí quando eu saio pra rua, não vejo nenhum dos meus amigos lá e eu fico com o livro da Carolina pensando e refletindo. Eis então que eu penso, caramba. Ninguém fala da favela ou da periferia como Carolina falou, né? Carolina fala um monte de coisa que tá atual, né? Em 2013 eu tava lendo e, poxa, pra mim tá atual pra caramba. E era uma época que a gente tinha vergonha de entregar currículo, né? Acho que o Douglas vai lembrar, porque a gente vivia na televisão só como, como algo ruim, né? O Gil Gomes, da Atena, vivia falando mal da gente na televisão. Então a gente ia entregar currículo, né? Nós, molecada da periferia, ia entregar currículo. E a gente tinha que omitir o nosso endereço, colocar o um endereço de um parente que morava num bairro melhor e tal, porque se chegasse lá na empresa lá, é, Cidade Tiradentes, Jundiapeba, Itaquera, os empresários iam rasgar ali o currículo, porque segundo a televisão ali só tem bandido, né, meu? Só tem ladrão. E aí quando eu li o Diário de uma Favelada, eu falo. Quero ser igual Carolina Maria de Jesus, né? Quero escrever sobre a minha favela, sobre a minha periferia, como quem vive, né? Não como quem não vive ela, mas vive dela, né? Porque o Gil Gomes da Atena vivia ganhando dinheiro em cima da periferia, né? Então, eu sou o que sou graças a Carolina, é, e pra mim é uma honra sempre falar dela. Inclusive, hoje eu terminei um clube do livro na escola, é, Yolanda Bassi, com os alunos... E a gente falando de Carolina Maria de Jesus. Então, uma honra falar dela sempre. E, a e aí? Vai, a gente vai falar muito dela é, também. Ela é uma autodidata, né? Assim, não, não estudou pouco, mas assim, é, tá, tá comentando antes, antes aqui dos, alguns erros de português que são mantidos no livro, mas a escrita dela, né? a cultura dela que é mostrada no livro é impressionante, né? A gente vai falar um pouquinho depois. Aí, vou passar para o Douglas, então. Nosso convidado especial. Sim, sim. Obrigado Exatamente. Obrigado por você ter vindo aí. E agradecer essa colinha aqui, essa honra. Uma sim. honra estar do lado desse homem aqui, gente. É recíproco. Já faz um tempo que a gente é, <risos> se acompanha, né? Claro. Mas tivemos poucas oportunidades juntos, né? Sim, sim. Mas eu acompanho muito o seu trabalho, desde que a gente funda a Uniafro, há muitos anos atrás. E muito obrigado por me convidar. Inclusive Vamos... tem aqui, eu vou mostrar aqui é. nesse, nessa câmera aqui, ó a uneafro que o Douglas vai falar o que, que é a Uniafro doze anos de luta que tá, trouxe aqui pra, pra... É, esse livro aí a gente lançou na pandemia já, então já vai para 14, né tá uhum. quase dois anos na gaveta a edição bonitinha que estava tudo pronto aí veio a pandemia e impediu a circulação nós vamos falar de Carolina Maria de Jesus que é, tem essa obra sobre a qual o Sacolinha já falou aqui da importância dela num momento e Sacolinha fala uma coisa muito curiosa para a gente pensar junto aqui porque ele diz que que leu em 2003 e, e, e qual a sua impressão da obra dela em 2003? Que era atual. Se a gente lesse em 85 seria atual. E lendo agora, 2022, é atual. Porque ela fala sobre problemas que são estruturais do país. E o livro problemas... é de, o livro é de 1960. 1960. É isso? Exatamente. 60? Exatamente. Uhum. E, e ela fala sobre problemas do passado e do futuro no, na, na mesma obra. Porque nós estamos falando aqui de um país que tem agora. Porque o principal objeto do trabalho da obra do quarto de despejo é a fome. E nós estamos num momento em que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então, o que é mais atual que isso, né? É, a fome, na verdade, no livro é, um, é uma personagem, né? E aí, o Douglas, pegando carona no que você falou aí. É... Quem fala muito de clássico é o, o autor Ítalo Calvino, né? Ele costuma dizer que um clássico é todo aquele livro que não deixou de dizer o que tinha para dizer. E aí eu queria ler um trecho do dia 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Puts. Mais atual é impossível, né? Mais atual. E aí, impossível. se vocês me permitem, tem um trecho aqui, o Douglas começou falando, que é, realmente retrata muito a questão da fome. Num texto do livro ela diz assim, ó o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Uhum. A fome também é professora. Bem profundo. Exato. Né? É, tem outro trechinho aqui também, é, que fala disso que o Douglas comentou, essa coisa do clássico, né? Que tá sempre dizendo, né? E é, eu postei no meu Instagram esses dias, né, cara? Olha só que coisa louca. Ontem eu comprei açúcar e bananas. Os meus filhos comeram banana com açúcar, porque não tinha gordura para fazer comida. Pensei no senhor Tomás, que suicidou-se. Mas se os pobres do Brasil resolver suicidar-se, porque estão passando fome, não ficaria nenhum vivo. Uhum. Bom, eu vou fazer o seguinte, lido, ó. né, Douglas? Eu vou, eu vou pedir pro o Douglas falar um pouquinho da Uniafro, dar uma resumida, o que, que é o projeto, só para o nosso internauta saber a nossa audiência rotativa. E depois o Sacolinha já fala um pouquinho do livro, resumidamente, só para o leitor saber do que, que a gente está tratando aqui. Tá? Vamos combinar assim, pode ser? Claro. Pode ser, então, Douglas, a gente aí. já começa na paulada, né? Aí, é, não, já começou <risos> lá no alto, né? Agora tem que dar uma baixada, é. né? <risos> <risos> Mas, mano, é... Bom, é um livro que... É, finalmente né assim depois de um tempo é, alcança uma certa visibilidade nessa né, colinha é, a carolina Maria de Jesus traduzida em quantas em quantas línguas hein? É, no, no quando foi publicado foram três meses depois já estava em 24 línguas né Olha hoje isso. já, já é, uma coisa, é uma obra que circula o planeta e, e, e levando um retrato do país de um país que não mudou Ou que teve alguns momentos de melhora e outros não. Um, é, e ela passa também pelo debate sobre, em alguns trechos do livro, sobre a importância de estudar. Porque ela é uma mulher das letras sem estudo formal. Sim, ela é. né? Então ela fala também sobre uhum. é, a oportunidade, sobre a importância da escola, sobre ela o, o tanto quanto ela também... Queria ter tido oportunidade, mas então ela registra do jeito dela, Politizada né? também, na, né? Ela super, criticava super lá o... Super, super politizada. Na época de eleição o pessoal ia lá no, no, na é, favela, é, ela falava, ah, só vem era, aqui... É só não... vem de quatro em quatro é, anos. É, então é politizada, né? É, e e a, o nosso trabalho, a Uneafra é uma rede de cursinho popular. É uma rede de educação popular, né? Então a gente tem organizado em 40 bairros, eu estou arredondando aqui, pode ser até um pouco mais hoje... É, núcleos de Educação Popular com professores voluntários, justamente para ajudar nesse processo da, da preparação para vestibular, para Enem, destas pessoas que se parecem, que tem a mesma origem que a, que a Carolina Maria de Jesus. E, é, claro. É no Brasil inteiro, né? É, hoje, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, nós hum. temos núcleos da UNEAFRA. Mas a grande quantidade, o volume, está em São Paulo, né? É, mas. É, a, a, o nosso trabalho ele tem a ver com preparação para o vestibular Como valorização desse espaço da, do ensino formal Mas sem abrir mão da riqueza que significa a nossa vivência né? Que a, a vida ela nos ensina Você falou uma frase da, da Carolina agora Falando que a fome ensina Ela complementa esse trecho Dizendo que a fome é professora e ela torna as pessoas mais humanas ela torna as pessoas mais solidárias porque quem sabe quem sente fome sabe o que é passar fome uhum. então ela é mais solidária com quem tem fome ela divide o pouco isso é muito próprio da nossa família né da nossa casa do bairro quem cresce em periferia cresce dividindo o pouco que tem então a fome a pobreza a miséria elas são também vivências que aproximam e, e daí a importância em viver em coletividade né porque o que trouxe a gente até aqui foi a coletividade, foi o fato de a gente viver em um grupo, em coletivo. Um emprestando para o outro, um doando ao outro, um dividindo com o outro. Isso é característica do povo trabalhador brasileiro. A Uneafro um pouco resgata, tem esses valores. Né? Quantos, quantos é, estudantes? Você já... Todo, olha, a, até antes da pandemia, a nossa média era começar o ano com 2 mil alunos. Aí veio a pandemia, explodiu com a nossa experiência até então. E aí a gente, eu me lembro, Sacolinha, que a gente criticava muito, né? E até hoje tem uma certa crítica a esse modelo de ensino à distância, né? Pô, que ensino à distância? Tem que ter ensino presencial. Mas era uma tecnologia que já estava sendo usada, mas a gente não tinha experimentado ainda. A pandemia obrigou a gente a experimentar, uhum. obrigou. E aí a gente experimentou e se adequou a ela, e em alguma medida até encontrou qualidades, né? E agora a gente volta para o presencial e nunca volta no mesmo nível, né? Então a gente volta um pouco abaixo desse número, com menos núcleos funcionando presencial. Acho que leva um tempo até recuperar. Mas é uma média de 2 mil alunos por e ano. quem quiser participar, como que faz? É, tem, tem, tem que ter um perfil, evidente, né? Um perfil lá que você tem... Sim, sim. Bom, de maneira. A gente atende de tem maneira nas redes geral, sociais, assim. Lá tem é, uns... A gente tem nas redes sociais o Uneafro Brasil, do jeito que está escrito no livro aqui, UniCon E, uneafobrasil.org.br. Você se inscreve pelo próprio site da UNEAFRO e aí é dirigido para o um núcleo mais perto da sua casa. Aqui, nós temos núcleo em Poá, na cidade de Quêmel, temos núcleo no centro de Itacoacetub e temos núcleo também é, no, em Jundiapebre, em Mogi das Cruzes. Suzano não tem, hein? Nós precisamos de professores voluntários para organizar um cursinho popular da UNEAFRA aqui em Suzano. Tá certo. Vamos lá, Sacolinha. Então, eu vou pedir para o Sacolinha fazer um resumo do livro, só para o nosso leitor é, saber qual que é, o que, que vai ser tratado aqui nessa... Já deu, a gente já deu alguns spoilers aqui, já falou um pouco, né? Sim, sim. Agradecer a Nari Basque que está nos acompanhando aqui nesse, nessa entrevista. Show. Então, o quarto despejo, é... ele nasce da necessidade da Carolina enganar a fome, né? Ela até fala aqui em algum trecho do diário que é, quando não tinha o que comer, ao invés dela xingar, ela escrevia, né? Então ela escrevia o diário para enganar a fome. Vários momentos ela chegava em casa e o que tinha de comida ela deixava os filhos comer e ela ficava sem comer. E por vezes não tinha nada nem pros, para os filhos, então ela avisava, olha, hoje a gente não vai comer, hoje não tem comida. Todo mundo dormia triste, e, e aí a Carolina ela vai escrever nesse dia a dia dela, o quarto de despejo. Ele se passa entre 1955 a 1960, a 1 de janeiro de 1960, então são cinco anos de diário. Mas isso, isso não chega a ser nem 10% do que ela escrevia, de fato, né? Porque ela escreveu muita coisa, muita coisa. E quem pega o diário de uma favelada para ler, vai ver que a maioria dos dias sempre começa com reticência, né? Então... Uhum. A gente descobre aqui que não foi colocado tudo que ela escreveu naquele dia, tudo que ela fez. Então, começa ali com reticência, ou às vezes começa sem reticência, né? Ela acorda, cinco da manhã, vai buscar água, no meio do caminho, para, tem uma reticência, já está ali a hora de dormir e conta o que aconteceu. Então, esse, esse, essa é a história do diário. Então, o dia a dia da Carolina, que foi compilado, né? Nas coisas mais importantes, nos trechos mais importantes e que foi, entre aspas, né, descoberto por Audálio Dantas, que foi um jornalista, foi deputado também aqui no, no, no Brasil, mas é, é aquela mesma história do índio, né, dos índios, né? ou de Pedro Álvares Cabral, né? Quem descobriu o Brasil e tal, mas como uhum. assim descobriu, né? Uhum. É, Carolina, ela lutava, ela fala isso no diário, né? Ela lutava em 1957, 58, 59, para publicar o seu livro, porque o sonho dela era publicar um livro para conseguir sair da favela e morar numa casa de, de alvenaria, né? Porque hoje é muito fácil a gente falar assim, não, eu sou da periferia e tal, sou 100% negro e tudo mais. Uhum. Mas, meu, até um tempo atrás era difícil você ter orgulho de falar, não, eu moro aqui, porque, meu, uhum. era, era os próprios favelados boicotando os próprios favelados. Então, o sonho da Carolina era sair da, da favela, né? Depois que publicasse o seu livro. E aí ela começa a mandar, mandar o livro pra França, mandou o livro para eh, para os Estados Unidos, aguardando mesmo, ela mandava os, os originais, aguardando para ser publicada Até que não rola a publicação dela e aí um, do, um, um dia vai lá o jornalista Aldalho Dantas na, na favela do Canindé, ali onde fica hoje o Campo da Portuguesa, né? Uhum. As margens do, do Rio Tietê, ali na Marginal Tietê Para fazer uma reportagem ali sobre, sobre o Playground e sobre algumas denúncias que estavam tendo ali na favela e aí uma das perguntas do, do Aldário Dantas era assim, quem é que tem algo a dizer sobre isso que eu vim colher? E a Carolina convidou ele para ir até o barracão, falou, ó, o que eu tenho para dizer? Está lá no meu barracão. E quando o Aldário Dantas chega lá e se depara com aquele escalha massa, ele começa a olhar, a ler e fala assim, poxa vida, isso aqui dá para ser publicado. E leva e depois de alguns dias volta e fala assim, olha, nós vamos publicar o seu diário. Mas entre nós vamos publicar e até ser publicado ainda, a Carolina Amarga por uns, uns bons meses, até que em meados de 1960 esse livro é publicado e ela consegue realizar o seu sonho. Então, demorou resumidamente... Cinco anos, demorou, pra, pra, pra demorou cinco anos? É, demorou anos, é, de 1955 Foi o até... o que organizou, né, na verdade. Isso, o Adalho que organizou, já na editora Ática, né, que ainda hoje mantém os direitos, né, e quarto de despejo, né? porque é, em muitos momentos do livro ela diz que a favela é o quarto onde a sociedade despeja o seu lixo, tudo aquilo que não presta despeja ali na favela. Né? E esse subtítulo aí é meio que uma, uma, um chamariz né? para chamar a atenção do leitor diário de uma favelada. E me chamou a atenção, né, porque em 2003, quando eu fui atrás desse livro quando eu vi lá, né, Diário de uma Favelada, ele me foi apresentado assim, na antiga revista Rap Brasil, Sim. organizado pelo Alexandre de Maio. Quando eu li o subtítulo Diário de uma Favelada, eu falei, eu quero ler esse livro, como assim uma favelada escrever um livro, né, eu quero ler esse livro, quero ler esse livro. E fui atrás, encontrei aqui na biblioteca, tinha só um exemplar aqui na biblioteca de Suzano, no centro da cidade, e li esse livro, numa semana eu li ele quatro vezes, e foi quando eu falei a, a, para mim a frase emblemática, né? Quero ser igual Carolina Maria de Jesus. Mudou é. sua vida, né, o livro? Ah, mudou. Né? Eu acredito que onde ela está agora, ela está muito orgulhosa de quem eu me tornei graças ao seu livro, né? Porque uhum. eu não tinha referência, né, de... De escritor, de, de, de poeta. Eu comecei a trocar cartas com Alessandro Buzo, Sérgio Vaz, em 2003, né? Mas eles eram gente da gente, eles eram igual, iguais, iguais a mim, né? E, e, e ali eu olhava ali, eu falava, poxa, será que um dia eu publico alguma coisa? Será que eu escrevo alguma coisa? Mas quando eu conheço Diário de uma Favelada escrito por uma mulher, né? Negra, parecidíssima com a minha avó, né? Eu falo, caramba, ela lá atrás publicou, né? Eu quero ser igual a Carolina Maria de Jesus. Então, essa, essa referência para mim foi muito importante e é muito importante. Né? É, você ficou íntimo dela, né? Você chama ela até de Carol, né? Carol, hoje, né? exatamente. <risos> Ô Douglas, eu queria que você falasse um pouquinho... Esse livro é um é muito importante por causa da crítica social que é feita hoje, né? Inclusive, ela é, a gente falando da fome aqui, ela fala até que a fome tem cor, né? Fala no livro que a fome tem cor. Eu queria que você falasse um pouquinho... E continua tendo, né? né? Continua tendo. Essa crítica social, a importância de se fazer uma, uma crítica social... Tá no, o livro é de 60, né? a gente está hoje em 2022. O que, que mudou de lá para cá? Você acha O que que você pode dizer em relação às semelhanças daquela época com hoje? Se tem alguma mudança? E a importância dessa crítica social que é feita no livro? Eu acho que, de maneira geral, a sociedade continua muito hipócrita em relação a esse tema. O Brasil nunca nunca deixou de ter a fome como um problema. Mas, em algum momento, por efeito de algumas políticas que foram colocadas em prática o Brasil, pelo menos, diminuiu né, a intensidade desse problema. O Brasil chegou a sair do mapa da fome durante os governos do Lula e da Dilma ali, por, por cerca de oito anos. Então, a gente teve experiências é, que enfim que vingaram, que foram positivas. Ao mesmo tempo, nós nunca deixamos de ter uma relação promíscua é, fisiológica de políticos com quem passa fome, como ela bem relata. né? É, é, nós todos, eu cresci aqui em Poá, eu vivi na Vila Romana, depois Calmon Viana, depois Cidade Quêmea, depois eu morei, morei na favela de São Paulo, ali do, do na, na Baixada do, do, do Cemitério, ali no Jardim Odete, depois voltei para a Cidade Quêmea, em Poá. E sempre foi muito presente, bairros pobres com pessoas com, é, sem o suficiente para se alimentar. Então esse é um problema que nunca nos abandonou e que hoje piora. Assim. Você imagina? Durante a pandemia, os números da fome informavam cerca de 20, 19, o número uhum. oficial, né? 19 milhões de, uhum. de brasileiros passando fome, sacolinha. E havia um, um, um clima de mobilização, vocês vão se lembrar. Campanha na televisão para arrecadar comida, para arrecadar dinheiro, para distribuir cesta básica, aquela coisa toda. Passou, aí entra o um ano eleitoral, a pandemia vai embora, né? Uhum. Vem ano eleitoral, aí vem novos números da fome. O que aconteceu? Aumentou. Aumentou, cara. Em um ano, nós aumentamos 14 milhões de pessoas passando fome no Brasil, nesse último ano. Ou seja, a situação piorou muito. Mas o clima da sociedade em relação ao assunto não é mais o mesmo. Não tem, parece que assim não tem apelo, você entendeu? A, a um ano atrás a gente estava no pico de grandes campanhas de enfrentamento à fome. É Isso era um assunto no telejornal, um assunto na televisão, no, nos comerciais, as ONGs arrecadando grana, os ricos doando grana, os empresários doando grana, os políticos falando disso. E agora? Então, há uma hipocrisia, uma... Tem que ser uma, permanente, né, essas campanhas. É, é, né? Há uma, é. uma, uma permissividade com, com, com esse problema. Sobretudo porque quem passa fome são carolinas, né? Uhum. Não são filhos das elites, não são pessoas, enfim, dessa elite histórica. Então, é um problema daqueles que sempre tiveram isso e... Eu não acho que há uma, uma preocupação real com isso da, da grande maioria da classe política brasileira. Ou seja, voltamos ao, ao novo normal, né? É isso. Que é o antigo normal de Carolina de Jesus, né? Nós estamos no Canindé, do mesmo jeitinho ali, cara. O Brasil é uma beirada do Tietê ali, é um Canindé, entendeu? Com acesso ao celular, né? Com acesso é, às tecnologias, é, né? É isso. É incrível, né? Como a gente consegue ter acesso a tudo que a gente tem hoje, mas a gente continua vivendo nesse contexto de diário de, de uma favelada, né? É, a gente continua vendo as pessoas no farol. Aliás, aumentou, né? As pessoas aumentou. no farol, as flanelinhas, o povo passando fome, como você falou. Quantos? 19 milhões? Eram 19, é o último dado. Agora o dado atualizado é 33. 33. Cara, de cada quatro brasileiros, um não tem alimento suficiente em casa. Entendeu? Ah, é, não, pior que isso, ontem, parece que é, eu não, não tive acesso ao estudo ainda, mas foi publicado ontem um estudo com dando conta dos acidentes domésticos por queimadura por conta do, da falta do acesso ao gás. Então, tenho, são centenas de relatos, as pessoas fazendo comida, na reportagem que eu vi ontem na TV, uma senhora parecida com a Carolina, dando a entrevista dizendo, não, em vez de comprar um botijão de gás que é 120 reais, eu compro comida. Não dá para escolher entre o gás e a comida, você compra o quê? Uhum. Então ela compra a comida e faz a comida no, na fogueira, no, no, no forninho é, ali improvisado, e se queima, entendeu? E se queima, se queima, uhum. e se queima. Ou seja, se são 33 milhões, a gente tem aí cerca de quase 30 Guarulhos, né? Cidade de Guarulhos, Sim. passando fome. Quase 30, cara. É. Eu queria ouvir de vocês também a, a questão da, da mulher ela tá ela é, representa uma mulher sendo marginalizada nessa na, na, na, nas camadas da sociedade né e ao mesmo tempo ela mostra um pouco de empoderamento ali de cuidar dos filhos sozinha não quer mais casar não quer mais ter marido né Queria que vocês comentassem um pouquinho do papel da mulher nesse nessa situação tão difícil que ela estava vivendo né eu, sacolinha comentasse um pouquinho depois o Douglas fala também eu até no clube do livro que eu fiz lá na escola lá com os alunos é... Eu até falava assim, olha quanto, como Carolina era empoderada, né? Ela vira e mexe, os homens flertavam com ela e ela escolhia os filhos. Ela escolhia continuar cuidando dos filhos, né? Ela falava, não, não quero mais homem, não quero casar. E por vezes ela escolhia nem namorar, né? E eu falava para os alunos, olha como a Carolina era empoderada, né, cara? Era uma mãe solo, de três filhos, né? É, ela vivia todos os dias como se fosse o único, né, porque não tinha como, ela levantava, pegava papel, o dinheiro que ela ganhava era para comprar comida. Comia, dali a pouco tinha que correr atrás de mais, de mais dinheiro, né. Então eu, eu, eu, eu falei, falei muito para os alunos isso, né, eu falei assim, olha tinha momentos que a Carolina podia falar assim, olha, agora é o meu momento, mas ela sempre estava pensando no uhum. dia seguinte, ou por vezes no mesmo dia ali, né? Olha, a gente comeu agora, o que a gente vai comer à noite? Deixa eu correr atrás disso também. Olha, vai chover, a água vai invadir o barraco aqui, né? Eu, sinceramente, eu, eu, eu vejo muito da minha avó em Carolina de Jesus, porque as mulheres no geral, né, cara? Sempre as que puxam tudo, que tem a disposição, que tem atitude, são proativas. Eu vejo muito, eu tenho estudado bastante os coach, né? os autoajuders, né? os faria-limers <risos> e tal. É, não, levante 5 horas da manhã, faça isso, faça aquilo, é, persistência, resiliência, que você vai conseguir, que você vai enriquecer, que você vai isso, que você vai aquilo. E eu, eu lembro sempre de Carolina de Jesus, mano, que às vezes não acordava nem cinco. Tinha dia que ela falava, acordei três e meia da manhã e fui buscar água, né? Depois fui catar papel. E todo dia, cara, de 1955 até 1960 é isso, acordar cedo e buscar água, depois catar papelão, cuidar dos filhos e tinha uma força e tinha uma persistência, uma resiliência. E tinha dia que ela falava assim, oh, hoje estou tô com vontade de morrer, mas não posso, tenho meus filhos pra cuidar, né? E, e cara, ela não conseguiu, por que, que é, é só essa questão de não, vai, faz isso, faz aquilo que você, né, a gente não tinha sistema único de saúde, a gente não tinha Bolsa Família, a gente não tinha é, o Vale Gás, a gente não tinha Minha Casa Minha Vida, né. Então, às vezes, até me leva a crer essa, coisa, essa questão da mulher, né? É, eu, eu lembro bastante dos mutirões da casa própria ali na cidade de Tiradentes, dentro. Uhum. sempre via as mulheres à frente e tudo mais. Sim, sim. Então, a gente, a gente chega nessa coisa da meritocracia, né? Será que é só um mérito mesmo que adianta, né? No caso de Carolina Maria de Jesus, era para ser uma das bilionárias claro. do mundo aí, claro, né? Se fosse claro. só contando disso, né? É, e e o, o que me chama atenção é essa coisa do, do empoderamento de Carolina, né? Cara, hoje entre aspas, está tão fácil ser empoderado ou empoderada, né, cara? Porque hoje a gente tem informação a gente tem acesso à informação. Hoje todo mundo tem acesso a um celular e tal, né? Hoje a gente... Na, quando eu comecei a ler em 2002, era mais fácil eu conseguir uma arma, um pino de cocaína, do que um livro. Era muito difícil a gente ter acesso ao livro. Hoje a gente vai nas escolas, tem sala de leitura. A gente vai no, nas quebradas, tem a geladeiroteca, né? Você abre uma geladeira no meio da rua, tem livro e tal, né? Então é muito fácil hoje em dia mas naquela época de Carolina Maria de Jesus, cara, era uma época tão difícil para tudo, para se, para ter acesso a tudo Nossa, e a Paulinha gente só lê os trechos também que as favelas também não era tão urbanizadas, eram as primeiras favelas de São Paulo, não era tão é, hoje é, ela tem um pouquinho de urbanização, são mais urbanizadas, né, do que aquela época, né, Douglas? Era mais difícil ainda a situação, então. Ah, tem um, tem um, um, uma fala da Vera Eunice, que é a filha da Carolina, que está viva, é professora. E ela tá numa live da FLUP, né? Feira Literária uhum. das UPPs lá do Rio de Janeiro. E ela fala assim que tinha momento em que bastava uma chuvinha pra água do Rio de Tietê invadir a favela e ficava ali uma semana aquela água dentro do barraco. E aí às vezes a mãe da, da, da Carolina, a mãe da Vera, pegava ela, amarrava ela num lençol e amarrava no teto. E os filhos ficavam dormindo em cima dos objetos, assim, do fogão, né? De uma rede e tudo mais... É, urbanização na favela que é isso. Buscava favela a Valdi, era onde um, tinha essas coisas. Pois é, né? tudo, isso, tudo isso. Tudo isso. Agora você imagina uma mulher como no porte de Carolina sozinha, né, é, é, vivendo o que ela viveu. Era Uma mulher hiper empoderada, né, cara, hiper empoderada. Por isso que que eu critico essa coisa, essa crítica que fazem do livro dela, porque olha, está sendo publicado da forma como ela escreveu. Uhum. Exatamente, porque isso é o menos importante. Agora uhum. olha a potência literária dessa mulher. Né? Sim. Mas tem crítica. Isso é uma estupidez. Tem crítica séria em relação a isso, cara. Tem, Caramba. tem. Tem uns debates bravos aí. Que, quem, quem, ah. é, não, tem, um, tem uma questão assim de que, olha, Carolina não é literatura. É, inclusive pela forma que ela escrevia. Ela não conseguia Ela não sabia escrever. Ela escrevia sossegado com Cecidilha. Né? Então tem um debate, assim, inútil em cima disso. Inclusive, foi o que. Deu origem a, ao diploma, ao certificado de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Porque é ali, ali que começou essa ideia Sim, de, de, começou. De, de discussão em cima do que está certo, o que está errado dentro Tal de Carolina. Bem. E aí deixava uma potência é. de lado, potência literária do que ela escreveu. Ah, né, cara? O teor né, do, Exato. do do diário que é forte. né? Não tenho forças físicas, mas as minhas palavras ferem. Vinha caminhando com a Vera Eunice e a vi sorrindo. E eu lembrei do Casimiro de Abreu que dizia ri criança, que a vida é bela só se a vida era bela naquele tempo porque hoje a vida está apropriada para dizer, chora criança que a vida é amarga Carolina Jesus Eu queria que o Douglas falasse Uau. um pouquinho do, do empoderamento dela né no, no livro, a gente percebe bastante, nessas né? não Acho que o Sacolinha falou tudo e acho que a Carolina é um retrato do Brasil, né? Porque é a nossa sociedade né, cara desenhada como ela é Mulheres carregam esse país no colo e, e é muito o, o, é, a, a nossa vivência, e, de novo, essa conversa me remete o tempo todo a minha vida, é impressionante, né? Porque é, isso aí é a nossa vida, assim, eu sou de uma família que é, man, manteve, né, assim, minha mãe continua casada com meu pai e tal, uma vida muito dura, muito difícil com a minha mãe carregando muito piano, muito piano, mas acompanhado, vendo histórias ao nosso redor, que são as mesmas histórias de agora, quer dizer, o que é mais comum de mulheres ser, ser a principal gestora do lar, aquela única, aquela que cria os filhos sozinha, aquela que dá conta de tudo, inclusive dos filhos, muitas vezes do próprio marido, aquela que só se liberta depois que perde o marido, porque você tem uma opressão permanente dentro de casa, muitas vezes com violência. Então, é, essa superação que talvez encontre mais explicação na necessidade mesmo, né? Assim, não é. Você vê quando ela. Você, você faz um relato aqui muito forte. Eu tô com vontade de morrer. Quer dizer, é, diante dessa vontade, eu posso chamar ela de resiliente, de heroína? Não, pô, aquilo ali é, é necessidade de sobrevivência. É, é a necessidade de criar os filhos, é uma, é assim, é uma obrigação. A minha pergunta para esses caras que você citou aí é: para quem que eles estão falando quando eles dizem assim, acorde cedo? Não é para nós, né? Não é para nós que eles estão falando. Estão falando para quem? Para os iguais a ele, né? É porque a gente já acorda cedo Porra, há muito tempo, né? Desde quando alguém precisa <risos> dizer para gente, numa palestra, acorde cedo, né, velho? Pelo amor de Deus. <risos> o professor Milton Bueno de Almeida. Exigado. Grande professor Milton um Salve beijo. lutadores do povo Carlos da Tovo Ontem assistindo um telejornal fiquei muito decepcionado com a matéria que mostra uma das unidades do Cufa só tinha um pacote de 5 quilos de arroz e um pacote de farinha de milho e o Carlos da Tovo excelente programa o Beto Bianchi também está nos acompanhando aqui também Ufa, que é a central única das, das favelas, né? Vocês têm, têm parceria também com a turma, Não, eu não tem, mas eles têm lá o trabalho. Tem um eles, trabalho bacana e é. importante né, também, é. né? É isso aí. Agora, assim, a... Sacolinha, queria que você falasse um pouquinho. Também, é, o livro traz aí, eu acompanho o dia a dia dela, né? E tem uma parte lá que mostra também ela por ser empoderada, né? A gente falou que ela tem, tem, também tinha um senso político forte também, né? De, de fazer denúncia. Às vezes brigava com os vizinhos também lá, né? Tinha uma briga com o vizinho, tem até um trecho lá que é, um vizinho chegou a jogar excremento nos filhos, né? Tem uma parte bem forte sobre isso né, também. Ela era, ela era um pouco mal vista na favela, porque assim, ela fazia muita inveja para as outras mulheres, né? Ela comenta aqui que tinha mulher que era pandeiro de, de, de homem, né? E tinha mulher que casava para ser pandeiro de homem. E ela dizia que não queria isso para ela nem para os filhos. E muitas mulheres admiravam Carolina por isso, né? por ela conseguir criar sozinha três filhos, por ela não se envolver com com as inutilidades, as inutilidades da favela. E, ao mesmo tempo, quando ela via uma cena de injustiça, ela entrava na briga. Ela não, não, não via problema, entrava na briga e sempre ia a favor dos, dos pequenos, dos maltratados e tudo mais. né? E quando você fala muito dessa coisa da força política da Carolina, e a gente comentou agora há um pouco da potência literária, eu queria ler um trecho aqui, mas antes de ler esse trecho, eu queria que o Douglas fizesse um comentário rápido aí, já tem uns três minutos, hum. o que é o 13 de maio, né? De 1888. E quando você terminar, eu queria ler esse trecho da Carolina, que é um trecho muito forte, me emociona pra caramba. Uhum. Vamos ler. É, eu tenho um amigo chamado Matheus Gato, que ele vai. Ele, a gente, nós no Movimento Negro temos uma trajetória de questionar o 13 de maio porque ele foi, durante muitos anos, usado como um dia de festa, um dia de celebração, um dia de comemoração em relação à abolição da escravidão, que é aquele marco é, é, formal é, caracterizado pela assinatura de uma lei, assinada pela, pela, pela princesa Isabel, e que, então a partir daquele momento, teria acabado a escravidão mercantil no Brasil. Os nossos historiadores já é, explicam esse contexto, e tem, tem um contexto que leva... A esse momento, é, o, o Brasil acaba com um regime, inicia outro regime, sem garantir nenhum tipo de reparação para aquela população imensa de ex agora, né, escravizados, que se, se ontem, 13 de maio, é, morava no fundo da, do, né, da, da fazenda do senhor, ou do engenho, ou da, do, do canavial e tal, do engenho não, já era canavial, aqui, o dia seguinte ele já não está mais na fazenda. Então você tem uma liberdade, mas que liberdade é essa? Com quais direitos? Em quais condições? Então você tem todo esse debate sobre isso. Ainda assim, eu te, tenho um historiador que também coloca uma lupa sobre isso, dizendo o seguinte, olha, é, teve festa no dia 14. A Os pretos comemoraram o fim da escravidão, porque também existia na mentalidade essa necessidade de acabar com aquele regime. Então... É verdade também que a escravidão, sobretudo, foi o fim dela foi resultado das lutas sociais dos grupos que lutavam contra a escravidão. Não só os abolicionistas daquele período, mas toda a história da escravidão, ainda no, na colônia depois do Império, é marcada por grandes rebeliões e que foi forçando essa barra a, é, a partir dos tempos. Então, é preciso guardar valor na, na marcação histórica, da abolição, que valor? O valor de que aquilo também é fruto da nossa luta, mas que ela foi insuficiente, ela é inadequada, ela não, não é uma liberdade que garantiu direitos sociais, direitos civis, direitos, por exemplo, a casa, não teve reforma agrária, você não tem distribuição de recursos. E há, inclusive, a ideia de que a própria abolição, a, a, é, ela, ela teria servido como a entrega da nova república para os para as elites, as mesmas elites, porque você tem, o 13 de maio de 1888, você tem o fim da escravidão mercantil. O ano seguinte, você tem a proclamação da república no Brasil. Então, você, você inicia um novo regime né, societário, e a república, o poder da república é entregue nas mãos dos escravocratas. Então, também é uma maneira de... A reparação foi ao contrário, em vez da reparação... E do pagamento pelos séculos de trabalho terem sido entregue para os ex-escravizados, na verdade o Estado foi entregue aos donos das fazendas. E está aqui, ó, você perdeu os, a, os seus seus escravizados, mas está aqui o Estado para você gerir. Uma indenização. né? É como uma indenização para os donos, para os para os donos das fazendas, para os escravizadores. É complexo. Ou seja, os, os escravos, os ex-escravos não tinham direito a um fundo de garantia, a uma multa, Nada, zero. a uma indenização. Aí a Carolina, em toda a sua potência literária, em todo o seu empoderamento político, no dia 13 de maio de 1955, ela diz. Aliás, 1958. Hoje amanheceu chovendo. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos, e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo, e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte, mesmo assim mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos, quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te... Pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos? Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu. Esfriou. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite, quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Detalhe, esse livro foi escrito quando... 60 era o Juscelino, né? Juscelino Exatamente, Kuchek. ela cita 50, bastante. 50 anos em 5, né? que era o lema. Né? É e aí pega esse recorte aí do que é o Brasil, né? da situação brasileira. Ela dizia que... O Juscelino estava lá no catete, que era a gaiola onde o pássaro ficava bonito, cantando. E ele disse, cuidado, que os gatos moram na favela e os gatos têm fome. Bom, a gente tem mais cinco minutos de programa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, começar com o Douglas, sobre meritocracia. né? Você acha que existe no Brasil, é, num país desigual como é o Brasil, existe meritocracia? É possível? implementar meritocracia no país como o Brasil? É, Para o efeito do debate que é feito, por exemplo, em relação ao acesso à universidade, que é o principal lugar do debate da meritocracia, não faz nenhum sentido porque as pessoas não partem do mesmo ponto, não, não são do mesmo ponto de partida. À medida que a gente tiver condições de que a sociedade como um todo, a diversidade brasileira parta do mesmo lugar de condições, de histórico, de possibilidades, a meritocracia ganharia algum sentido, algum sentido, mas na, na, nas condições em que o Brasil se desenvolveu, isso não faz nenhum sentido. É, é diante do que eu tinha falado inicialmente, né, dessa coisa da, da, da, da, meritocracia, da meritocracia falar, olha, cara, vai por mérito, vai pela pelo seu esforço que você consegue as, as coisas, né? Na época da Carolina aqui, a gente não tinha esses programas sociais que a gente tinha até pouco tempo, né? A gente tinha tá perdendo, tempo. né? Alguns com disfarçado com outros nomes e tal, e com data de validade, né? E a gente não tinha esses programas sociais. E tudo o que a gente vê quando se fala de mérito, né? Nas questões da qualidade, a gente vê que Carolina tinha, cara. Acorde cedo, Carolina acordava cedo. Seja resiliente, Carolina era resiliente. Seja paciente e persistente, né? É, não procure é, o peixe, né? Procure pescar o peixe, Carolina ia lá e pescava o peixe. Mas, cara, as condições, o contexto social em que Carolina vivia e que não tinha o que a gente tem hoje, era muito difícil ela conseguir, né? sobreviver e chegar onde as pessoas falam que você vai chegar por por mérito né eu acredito sim tem mérito aqui no Brasil e a gente tem condições de chegar em alguns lugares por mérito mas depende muito do seu contexto em que do contexto em que você vive né cara depende por isso que as cotas existem né Douglas a gente pra tentar equilibrar né a gente Só precisa equilibrar um para aí sim a gente colocar lá uma disputa justa né uhum. Olha tá com o estômago cheio, você também tá com o estômago cheio, você tomou banho, você também tomou banho, você chegar no horário, agora é o seguinte, tá aqui a prova. Vamos lá. vocês tem condições de, de lutar de igual para igual. Agora como eu vou colocar aqui uma uma BMW para lidar com um Fusquinha, né? Uma BMW do ano para lidar com um Fusquinha de 1980, esse Fusquinha sem combustível, porque o combustível tá caro para caramba, né? Então esse Fusquinha ele tem um combustível, mas é um combustível de má qualidade, é um miojo que ele compra 89 centavos no supermercado, enquanto essa BMW aqui está com combustível, né? Que ela... É, legumes, que ela... É, é, frutas, verduras, um arroz de qualidade, um feijão de qualidade, mas esse aqui está tá com combustível de miojo. Então, ele engasa na hora da prova. Ele não consegue pensar, né? Então, como a gente... Vai lidar com o mérito quando a gente tem essas duas situações aqui totalmente diferentes, né? E aí eu faço um desabafo, cara. E... Um desabafo particular aqui, que tem horas que, que, que na cultura aqui no Brasil me bate um desânimo, cara. Me bate... Eu tô completando 20 anos de carreira, eu tô na maior febre de energia, eu tô a mil, sabe? Fazendo um milhão de projetos, né? Enquanto o Juscelino fazia 55, eu tô fazendo... 100 em um, sabe? 100 projetos em um ano e tal. Cara, mas tem hora que bate o desânimo, porque do lugar de onde eu venho, é, da pessoa que eu sou, um, um, um menino negro que veio do Vale do Jequitinhonha, né? Que a mãe pariu com 16 anos e quando a mãe foi parir, a mãe não sabia nem por onde a criança ia sair, porque ela era ingênua, ela, ela não sabe nem como ela ficou grávida. Ela sabe que ela namorou, mas não sabe como ela ficou grávida, né? E não sabia como eu ia sair também. E com 20 anos de carreira, cara, apesar de eu chegar onde eu cheguei, eu ainda penso, caramba, tem gente que tem uma condição muito melhor do que eu, que começou muito depois do que eu, e escreve às vezes, cara, é algo que eu já venho escrevendo, que já venho falando há muitos uhum. e, e muitos anos, e, mano, por quê? Sabe? É, então, é, é não é uma coisa que a gente fala dos outros, né? A gente fala com exemplos da gente mesmo, sabe? Às vezes dói pra caramba, porque parece que a todo momento a gente tá vivendo um 13 de maio, né, mano? Todo momento a gente tá vivendo um 13 de maio. A gente tá na escravidão, não, amanhã é o um dia 13 de maio. A gente vira o 13, vive o 13 de maio todos os dias, porque a gente sente na pele, né, cara? É aquela coisa da dor, é aquela coisa de, poxa, a carta de euforia saiu, mas eu tenho né? até um certo limite pra ir, né? Até um certo contexto pra viver também, enfim, é um desabafo aí, mas... E assim como Carolina Maria de Jesus, a gente não pode parar de, de, de fazer a nossa crítica, né, cara? De fazer a, a nossa denúncia, porque eu sou o que sou graças a Carolina. A Carolina denunciava isso e eu gosto de denunciar isso também. Não só nos meus inscritos, mas nas, nas minhas falas também. Sacolinha, estamos encerrando o programa? Viva a Carolina e viva a Sacolinha! É, então, ó, o Adilson está falando assim, ó. Boa tarde, Douglas é, e Sacolinha, duas pessoas de conteúdo de peso. O Adilson está falando aqui. Os comentários. Salve, eu vou, eu vou convidar o Douglas pra vir outro dia aqui também no Dessa Entrevista, que ele tá, ele tá pra se mudar pra Brasília, né? A gente tá sabendo aí. Pois é. Vai acontecer, e, vai acontecer. E aí ele, claro, vai ficar vindo aqui na região. E aí pra você vir falar um pouquinho aí, agora claro. acabou de. Tá afiliado agora no, no, no PT, né? Sim, sim. E sim. aí você vai vir aí pra falar um pouquinho também. Ótimo. Marcar um dia aí pra você. Vou adorar, vir, tá bom? E convida que eu volto. Sacorinha, você qualquer, que faz as coisas. Qualquer coisa a gente inventou outro clube do livro aí, só para é, trazer o Douglas demorou, aí, né, porque... pode, pode me chamar, eu quero só a desculpa. <risos> obrigado, Edgar aí. Obrigado a toda a equipe do, do DS aí por abrir as portas pra gente falar de livro e pra gente falar de Carolina Maria de Jesus. É, em 2012, dois anos antes de. De, da Carolina e completar 100 anos né, do centenário da Carolina em 2012 a gente promoveu aqui na cidade quando eu trabalhava na Secretaria de Cultura o primeiro salão internacional do livro de Suzano, e a gente teve dois patronos aí, né, o Paulo Freire e a Carolina de Jesus né? eu estava lá na organização, eu briguei Pra gente colocar lá a Carolina como, como homenage... uma das homenageadas. Né? Em 2010, a gente abriu um ponto de cultura lá no bairro onde eu moro, o Jardim Revista. E dentro desse ponto de cultura, a gente tinha uma biblioteca comunitária, chamada Carolina Maria de Jesus. Porque eu, como eu disse, eu sou o que sou hoje graças à Carolina. Então, para mim, eu tenho uma dívida, né uma dívida gostosa com, com a Carolina. Então, onde eu puder falar de Carolina, eu fico muito feliz. Estou muito feliz aqui hoje. É... Por falar de Carolina, na live do DS, no Clube do Livro Bibli Biblioteca Ostentação. Ela não está no vestibular aí para. que vai cair agora, né? É, mas ela esteve recentemente aí nos vestibulares aí. E Companhia das Letras acabou de comprar todos os direitos aí da obra de Carolina, então tem muita coisa boa para sair. Agora não está mais na Não, não está. Companhia das Letras fez uma, uhum. uma oferta bombástica aí. Uma pena que a Carolina não está viva para para aproveitar né, financeiramente disso, era uma uhum. coisa que ela sempre, sempre quis e tal, mas enfim, tem aí os seus herdeiros, aí suas herdeiras para aproveitar. Então, obrigado, Edgar, obrigado a toda O próximo né? você, você não tem ainda, né? O próximo livro que vai ser o mês que vem? Não uhum. tenho, mas eu tenho um convidado já, uhum. é o professor também de história, Márcio Barbosa, que mora ali em Itaquera, ele está escolhendo lá, entre os livros de poesia do vestibular, ele está escolhendo um, então... Provavelmente até semana que vem a gente já está divulgando aí. É joia, tá bom. Obrigado, Douglas. Muito obrigado a você. Tamo uma junto, uma honra, meu parceiro. Obrigado aí, viu? Satisfação Vamos que vamos e espero contar contigo em mais projetos aí. É isso aí, Suzano. Vamos valorizar aí nossos artistas, né? Nossos literatos, nossos escritores, né, Edgar? Porque essa terra aqui, ela dá bons frutos, cara. O Sacolinha é uma referência, é bom falar isso aqui, porque eu também tenho a oportunidade de rodar muito o país, né? E... De conhecer a cultura periférica, a, a cultura do Saraus, a cultura literária. O Sacolinha é uma figura, gente, reconhecida no país inteiro. Né? Então, acho que Suzano assim, é, uma, é um presente de Suzano para o Brasil. Então nós temos muito o que saudar, certo. valorizar, certo? Parabéns, meu irmão. Você a gente e de 20 orgulho, anos, muito. né? 20 anos, 20, 20, anos 20 não, anos é, de não é qualquer coisa, uma Sim. caminhada de 20 anos, não, hein? É. <risos> Valeu. Douglas, deixa uma mensagem final, então, para a gente encerrar, você é que é o nosso convidado especial. Não, já, e a gente... Essa é a minha mensagem essa final. É, mensagem, é saudar tô... o nosso então, Saudar tá os da Terra. Uma satisfação imensa. Muito obrigado. Tá certo. Sacolinha, obrigado então mais uma vez. Douglas também. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco e vai ver também depois esse programa no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.